Bem, na realidade, a, a culpa é alguma coisa que, no, que tira a gente da própria... Obrigada, Pedro. A, que tira a gente da própria consciência. A, por exemplo, eu atendo muitas pessoas onde a grande maioria vem com aquela... Uh, vem com aquele trauma de se sente culpada, culpado, e ficam na cobrança o tempo todo por cima disso. Ai, porque a culpa foi minha, ai, mas quando não fala, sente, né? Quando não fala, se sente culpado. E como que a pessoa normalmente lida com isso? Quando ela encontra à frente dela uma das, uma das situações... Quando ela encontra à frente dela uma pessoa que quer ajudá-la naquela situação e a pessoa não pode fazer nada para dizer, olha, a pessoa já disse, ó, você não foi culpada, você não teve... Resp a responsabilidade que você teve foi, vamos supor, quando a pessoa se sente uh, né, que foi trapaceada, vamos dizer... Então você diz assim: não, não é que você foi culpada. <risos> Daqui para frente você tem a responsabilidade de tomar mais, de ter mais atenção. Em quem você confia? Jamais entregue uma coisa de muito valor, naquilo que você dá muito valor, a outra pessoa. Bem, a outra pessoa está te enrolando, tá? Por que, que ela tá te enrolando? Em primeiro lugar, porque você tá sendo permissiva com ela. Você permitiu uma série de coisas e a pessoa tá te enrolando e você sabe que tá sendo enrolada, e com medo de perder mais, você conversa de uma forma só, sabe, ainda falta pedir desculpas quase faltando pedir desculpas para a pessoa. Quando vem uma outra pessoa te alertando, né, Pedro? O que, que a pessoa joga? Ela joga a culpa dela naquela terceira pessoa que não tem nada a ver com a história, porque a pessoa está mostrando para ela que a maneira que ela está agindo, ela está oferecendo oportunidade para outra pessoa continuar deixando ela, que é a cobradora, como devedora. E quando isso acontece, o que, que ela faz? Ela continua com quem está devendo, afasta quem está abrindo os olhos para que ela não se sinta novamente numa condição pior de cobrança e de culpa. Ah, nós trazemos muito, muitos traumas, muitos bloqueios da infância porque a palavra, viu o que você fez? Olha lá. São formas de jogar a culpa. Às vezes, numa criança, por exemplo, aqui tem um copo d'água, né, Pedro? Você põe uma criança sentada aqui e o copo d'água, eu não tenho como mostrar aqui no vídeo, na beirada da mesa, a criança ela não tem noção. Ela vai passar com a mão assim, e vai deixar cair aquele, aquela água no chão. Mas o responsável por aquilo foi a criança? Não. Foi quem colocou o copo ali, não ensinou a criança e mostrou para a criança, olha o que você fez de novo. Não é? Eu estou com pressa, eu tenho que ir embora você deixa cair a água. Mas quem foi o, o, o responsável foi o adulto que colocou ali. Mas, como adulto não quer segurar o rojão, joga para a criança aquela responsabilidade. E nós vamos crescendo dessa forma: crescemos, trazendo, carregando conosco uma série de culpas, né? E para que nós não saímos prejudicados nessas culpas, pela cobrança do outro. Nós procrastinamos muitas coisas que nós queremos, nós projetamos, nós colocamos no verbo eu quero, porém, deixamos para o futuro. Com medo de errar no presente e nos prejudicarmos. E prejudicar o outro. Eu já fui tão culpada, não posso ser mais. E se eu errar? E será que isso é hora? A pessoa vai criando manias, ela vai criando obstáculos, ela vai criando defensivas para não se sentir mais atacada do que ela já se põe numa situação de ataque. E ela entra né, numa rigidez interna muito grande. E não se permite viver de uma forma livre solta e crescer espiritualmente. Normalmente, essas pessoas, elas dizem assim, gente, o que é evolução espiritual? Ai, Deus me perdoa porque eu fui tão culpada de tudo dentro dela. Ai, será que eu errei? Será que o outro virou a cara por minha culpa? Será que aquilo... Entenderam? E a pessoa, ela passa uma vida se congestionando com os dedos dos outros apontando nela e ela precisando se safar, criando toques terríveis. Ela vai ficando uma pessoa rígida, vai ficando exigente com ela mesma, se auto-vigiando, não se permitindo prazeres, e ela só fica jogando e procrastinando para o futuro, o que ela pode e deve, na ação, desenvolver no presente. Mas ela não pode errar de novo. Ela precisa viver de acordo com o que a consciência social dela, a consciência social dela pede, né? Então, pessoal, analisem isso. Você se sente culpado? Você se sente culpada? Venha conhecer a Armin. É, sabe, é, porque a culpa, ela congestiona a, o chakra laríngeo. E o chakra laríngeo, ele é, ele é o principal chakra da ação. O verbo, ele é pronunciado como uma palavra, mas a ação é uma coragem interior. Quando existe o verbo sem ação, o laríngeo fecha. Você vê que a maioria das pessoas tem problema de sufoco, porque elas mesmas se desorganizaram dentro delas com isso. isso. Então, como que eu trabalho com isso? Além de conversar com a pessoa, canalizar o subconsciente e ver de onde vem aquilo, com a radiestesia magnética imantada, com os cristais e, posteriormente, com o selamento que eu chamo de energia fria vibracional curadora. Então, esse é o meu trabalho com cristais, energia fria, vibracional, curadora, que é algo maravilhoso. Se vocês quiserem saber um pouco mais de mim, vocês vão lá no, no meu YouTube, oficial, Armin de Gourmandian. Vão no meu Instagram, Armin, oficial, Armin, é Carmen, sem o um C, e com um N no final no meu Face, Arme de Gourmandian, na minha página também oficial, e conheça um pouco mais o meu trabalho. E agora eu vou pedir para o Pedro abrir o telefone para e o telefone daqui da rádio, para quem quiser me perguntar qualquer coisa, é o 31710221, 31710221, ou 3262-4490. Você se sente culpado? Você tem pensamentos repetitivos? As maritacas gritantes? Você está com dor? Criou implantes no corpo? Está com algum problema? Então, gente, isso está dentro de você. Essa procrastinação, esse medo de agir, esse medo de... Executar alguma coisa sozinho, sozinho não, com você mesmo. É algo que vem te pressionando. Em relacionamentos, sabe, você se sufoca no amor com medo de não ter a resposta ou, ou de achar por outros motivos anteriores que aquele não é. Um momento ainda? Cuidado, hein? Tem ouvinte na linha, Pedro? Então, vamos lá. Alô? Alô, bom Alô, dia. Bom dia. Bom dia. Quem tá falando? É Iracema. Tudo bem, Ana? Tudo. E você, Iracema? Eu estou bem, mas eu tô com um probleminha aqui na perna direita. Sim. E, e os dedos do pé começam a queimar muito. Aonde? Do pé? É, os dedos, ah, pé os dedos do pés. Ah, os dedos dos pés. É. é. Aí começa a queimar, doer, doer. Tá. E sempre dói a perna direita. É. E começa pelos dedos, né? É. Tá. E o tornozelo, dói muito? Não, o tornozelo não. Não, né? Então, você consegue pisar bem. <risos> É, só que quando começa a doer bastante, aí fica ruim de usar. Então, porque pega toda a planta do pé, né? Sim. Bom, toda, toda a base do pé. Ah, é assim, eu vou irradiar energia fria para você. Enquanto eu irradio energia fria, eu vou explicar alguma coisinha para você, tá bom? Continua é. na linha, eu vou conversando com você... E, ao mesmo tempo, vamos passar energia fria para essa menina bonita, tá bom? Ah, obrigada pela menina bonita. <risos> Iracema, é assim. É, você sempre quis conquistar coisas boas na vida, principalmente financeiramente. Você sempre, se base, você sempre quis uh, ter assim, uma raiz próspera, que desse frutos prósperos. Mas essa situação, devido talvez a algumas, né, a algumas falhas, a algumas questões assim, até de ter conhecido pessoas que te enganaram de uma certa forma, você não conseguiu. É isso? E por que, que você não conseguiu? Porque você sempre confiou muito na figura masculina e não na feminina. Sabe? É tipo assim, o homem sabe tudo, a mulher, né? Então, eu preciso de ter um companheiro, preciso ter um homem, preciso ter um pai, um irmão, sei lá, para poder me alavancar, para me jogar na vida. E você não conquistou isso como você queria. Porque a maneira que você queria, quem tinha que fazer era você. <risos> né? Isso acabou te trazendo consequências de perdas. E É, e, essa, e você você mora, você teve muitas mudanças de residência ou não? Não. Não, né? Não. Você só teve mudanças? Você você sustentou mesmo o mesmo local? Porém, sem oportunidades ou sem você ver as oportunidades de crescer na vida sem perdas, né? É. Bom, isso aí precisa ser trabalhado em você, porque você ainda tem muita possibilidade de coisa boa. Não, mesmo nessa idade. Mesmo nessa idade, quantos anos você tem? Vou fazer 65 agora, dia 30. E você se acha velha? Seu trabalho? Não, você acha que você tem muita idade, se considera já idosa, velha, alguma coisa assim? Não, eu tô, eu tô bastante forte, assim. Então? Eu esse, esse probleminha não, é. não, mas você falou depois dessa idade. Hum. Foi você que falou. Ah, sim, falei. Então, depois dessa idade, você tá esperando o quê pro futuro? A morte? A morte? Então, o futuro, eu acabei de falar que a ação, o verbo se faz ação quando nós trazemos o futuro para o presente. Se deu presente de realizar, se você é uma mulher forte, você é uma mulher que tem condições. Bora fazer, imagina uma pessoa de 25, 30 anos, será querendo, sei lá, querendo realizar algo. E se veja como uma pessoa assim hoje. Sim. E manda bala. Muito mais encorajada. Melhorou um pouquinho a dor? Tá melhorando. Que bom, né? Então, você continua quietinha aí que você vai ver que vai melhorar muito mais, tá bom? Ai, que bom. Tá. Um beijo grande para você um bom domingo. Tá. Obrigada, Deus abençoe você. A todos nós, amém. Bom, para quem quiser agendar o horário comigo, eu estou em Santana, 60 metros do metrô. É só entrar em contato pelo 11-99675-5250. É o meu WhatsApp, 11-99675-5250. Eu tenho um WhatsApp nesse número e também o um, um Messenger, tá bom? E vamos lá atender mais ouvinte, Pedro. Alô? Alô. Bom dia. Bom dia. Quem tá falando? Neide. Tudo bem, Neide? Oi? Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom, pode falar. Então, é, na verdade eu falei tudo bem, mas assim, tá meio um pouco complicado. É. Porque de um tempo pra cá eu tô morando sozinha, né? Sim. Eu vou morar no litoral. E eu tô assim, sentindo muita falta dela. E queria saber assim, se tem alguma. Eu queria fazer alguma coisa, sabe? Eu tô meio, meio perdida. Uhum. <risos> você está morando sozinha ou tá morando com você? Não, morando comigo, Ah. A, a única pessoa que está sozinha é quem está sem ela. E a maioria fica sem ela mesma. É isso, é verdade. A sua filha, ela tem direito de morar onde ela quiser. É, é, é. Ela é tua filha, ela não é a tua a tua bengala. Ela não é o, o, o que vai te, a quem vai te acompanhar, o que você quiser realizar para você. A realização é tua, não dela. Quer dizer, você precisa de alguém para te dar essa força de você não se sentir... Uh, de você poder confiar em alguém para poder realizar algo. É, não. Eu, eu luto, assim, bastante comigo, né? Ah. oração e, e, assim, às vezes até acho bom ficar sozinha. Mas, assim, como tem pouco e... tempo, né? Não, uma coisa é você sentir falta da pessoa, é querer de vez em quando ver, né, aquela coisa de abraçar tal. Outra coisa é falar. Eu me perdi quando minha filha saiu, eu fiquei sozinha. Você entendeu como você falou? Então, encontre você primeiro dentro de você. E veja o que você pode realizar. Sabe por quê, Neide? Eu vou te dizer uma coisa, querida. Você sempre se sente culpada. Aquilo que eu falei agora há pouco. Se houvesse algum erro, você logo era apontada como errada. Mesmo quando o erro não era teu. Isso é uma coisa que vem lá de trás com você, desde quando você era mocinha, era bem mais nova. Uhum. Pode lembrar. Olha, é. você viu o que você fez? Agora você vai ficar sozinha para resolver. Uhum. Era assim? É, era. Era, né? É. Então, você sozinha, você pode fazer... M, né? <risos> na tua cabeça. Na tua cabeça. Logo, você precisa ter outra pessoa do seu lado pra ficar te orientando. Não, eu acho que eu sou eu assim, independente, viu? Eu acho não, sou, né? Financeiramente, e até como eu te aqui você até bom ficar sozinha, porque tem toda a liberdade, né? Eu, como eu não trabalho fora, hum. e eu... Queria fazer alguma coisa assim, algum trabalho, voluntário, é. alguma coisa que não fosse aquela obrigação, né? Um, sim. Um trabalho assim, Você não um quer uma rotina, você é. não quer ter obrigação de horários, é isso. Sim, é. Sim, sim. Mas por que, que você falou no começo que você queria fazer, mas não faz porque tua filha mudou e você está sozinha? Você mesma falou. Entendeu? A pessoa fala e não se lembra depois. Então, começa a justificar. É. Entendeu, Neide? Entendi. Mostra para você o quanto você tem coragem e é corajosa. E o quanto é. você ainda pode fazer... E tem esse direito. E outra coisa, trabalho voluntário é bom quando você tem um tempo mais disponível daquilo que você faz, que não é voluntário, mas é para ajudar. Uhum. Entendeu? Porque você não se valoriza quando você é só voluntária. É bom? É. Mas desde que? Eu trabalho naquilo e eu tenho este dia, esse horário para fazer um trabalho voluntário, que complementa o que eu gosto. Ah, ok. Sacou? Senão, você não vai se sentir útil, meu amor. Uhum. Nós não viemos aqui para nos aposentar, ficar sentado em casa, e olhando, passeando um pouco, batendo perna e comprar, conversar no mercado com alguém, entendeu? Uhum. Nós viemos aqui para muito mais. Isso é evolutivo. Ah, certo. Tá bom? Mas, assim, você vê alguma coisa, sei lá, um... Alguma coisa boa aí pra mim? Faz, eu tenho, vejo, desde que você faça. Faz assim, Neide, eu já bateu o horário, o Pedro já tá me fazendo sinal. Eu tenho que encerrar o programa, ainda não passei o número do meu... Vou dar mais os meus dados. Entre em contato comigo, tá bom? Aí nós conversamos. Um beijo grande pra você, Neide. Tchau, tá, ok. Outro pra você. Ah, bem, pessoal... O número do meu consultório, então, como eu disse, o WhatsApp é 9-9675-5250. Estou em Santana, pertinho, a 60 metros do metrô Santana. Então, é 11 9, 9 5250 E tem um fixo também, que é o 29508343 8343 Vão lá nas minhas redes sociais... Vão no YouTube, daqui a pouco a Rádio pela Mundial mesmo, meu programa entra no YouTube, mas eu também vou baixar, né? Você vai lá, se inscreva, aperta o sininho, faça suas perguntas, ou pode fazer as perguntas até é, pelas redes sociais, tá bom? Instagram, Facebook, podem estar comigo sempre. Um beijo grande para todos e todas as quartas-feiras, às 18h30, também aqui com você. Sejamos na paz, luz e harmonia. Gratidão.